Olá, canveiros e canveiras do meu Brasil! Hoje eu vou ensinar como criar uma postagem animada nas redes sociais de forma fácil e rápida. Se você tem aquele desejo de fazer seu próprio post animado, anime-se! Hoje vou te ensinar como criá-lo baseado no modelo. Bora lá pro computador! Você acessa o canva.com, aqui na área de busca no canva, você vai digitar animação, pode ser assim, com ou sem acento, para redes sociais, então a primeira já aparece aqui, animações para redes sociais, é isso mesmo que eu quero, espera ele carregar, animações para redes sociais, carregou, ele tem 239 templates, alguns pagos, outros gratuitos, aqui a gente vai procurar gratuitos. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou procurar, como o tema é café, eu vou a cada mês colocar um tema para um negócio diferente. Esse mês o tema é cafeteria de bar. Então a gente procura aqui. Se você também preferir, você digita lá em cima. Depois de animações para as redes sociais, na área de pesquisa, você digita café. Vamos ver o que, que ele vai apresentar de filtro. né? Aqui ele já bagunçou tudo. Você vê, de 200 e pouco aumentou para 3.288. Quer é dizer é muita coisa só que eu vou filtrar a categoria porque ela tinha menu todo tudo mais então vamos ver quem sabe aparece ó. biblioteca café curso de barista aqui você tá vendo que ó você colocando o mouse em cima desse Rzinho que é a parte de cifra de real, ele já mostra o que quer dizer, você pode comprar a licença de uso múltiplo para esta imagem, ou seja, se você acabar encontrando muito, muito bom e que você fala, não é esse que eu quero e tudo, você vai pagar, não é um custo alto, é um custo bem baixo e eu falo que vale realmente a pena se você realmente quiser comprar. Não foi do meu agrado essa pesquisa, ela ficou mais abrangente do que qualquer coisa. Bom, a gente vai voltar. Naquela campo de pesquisa, então vamos fazer animações, vamos colocar café, vamos ver como é que ele se sai, ele já diminuiu 2 mil, mas ainda é muito, então o que, que eu vou fazer agora, eu vou voltar naquele primeiro, porque do jeito que tá esse filtro, ele acabou dificultando é muito mais prático você procurar 200 templates, 200 modelos do que ficar procurando em 2000 então vamos buscar aqui, quem sabe a gente já encontre aqui sobre café geralmente é fácil tá, não é uma coisa muito fora do comum eu tenho aqui de um cafezinho Vamos ver se tem mais algum, esse aqui só que ele é pago, hoje não vai ser o caso, aliás, todos esses posts eu sempre vou focar no gratuito que é para atender mais pessoas que estejam procurando trabalhar com o Canva, hum, procurando, procurando, olha... Esse aqui também é bonitinho. Também tem esse outro. A ilustraçãozinha é bem fofinha, né? Bom, eu no final das contas vou usar aquele primeiro de exemplo pro nosso trabalho hoje. Então, onde é que está? Pronto, achei. Clico nele. Só clicar uma vez em cima. E vai carregar. Ele vai abrir outra aba. Isso é normal no Canva. Ele faz isso como padrão. Carregou. Aqui, quais são as coisas que você... Os elementos que você tem que prestar atenção desta postagem. É primeiro, olha. No menu horizontal... Acima da área de trabalho tem o botão animar. Se você quiser mudar a forma, mas a animação aqui. O intuito aqui é, é usar tudo que está pronto, que foi desenvolvido pra, de, por profissionais para amadores utilizar. Então, esse caso não precisa, mas é mais a título de curiosidade. Quanto tempo de duração tem essa animação? São 6 segundos. Você pode aumentar, você pode diminuir. Eu vou manter do jeito que estava, tá? Mas se às vezes você quiser aumentar, pode aumentar. Pronto, vamos dizer que você queira aumentar um pouquinho mais essa imagem ou trazer ela mais para dentro aqui da área de post. Você pode clicar nela e arrastar. Aumentei um pouquinho, eu vou aumentar um pouquinho essa imagem. Beleza, é desse jeito que eu quero. Então, eu vou arrastar essa animaçãozinha do coração para cá, vou arrastar essa outra para cá, essa outra mais para cá e esta outra mais para cá. Eu agora vou vir aqui e vou pegar e alterar o texto que está aqui. Aqui está Start the Day Strong. Quem, quem, quem conhece quiser comentar aqui colocar a tradução bonitinha por favor é só como base para esse estilo né de fonte que eu vou utilizar para fazer o meu post então é que tal um café gour para aumentar essa área aqui de texto eu tenho que selecionar este tracinho aqui na lateral para poder fazer isso Bom, no caso aqui ele não está aumentando, então vou selecionar essa, essa fonte Venho aqui na, no tamanho da fonte, isso aqui é normal para Remesh Word, Google Docs, qualquer coisa do gênero, PowerPoint Então tá fácil, né? Venha tomar um café conosco. Opa. Tô conosco. Tá certo. Já tá feito, fiz as alterações. Posso aumentar um pouco esse texto? Posso. Mas aí ele vai estar tá brigando com o texto de cima que já foi diminuir. Diminu eu diminuir o tamanho, né? Então, o máximo que eu vou fazer é aumentar um pontinho. Eu acho que eu vou mexer um pouco aqui. Certo Tá aqui do jeito que eu quero Se às vezes você quiser Na imagem que você estiver trabalhando Quiser deixá-la de, em outro ângulo É só você clicar nesse botãozinho Aqui embaixo da imagem E ele já mostra a angulação Que poderá ficar Eu vou mudar um pouco a cor de fundo vou dar uma clareada então eu subo um pouco aqui nessa escala de tons, né? Aqui tá o vermelho pro laranja, então aqui vai pro mais claro, aqui vai pro mais escuro. Oh, desculpa, aqui vai pro mais claro, aqui vai pro mais escuro. Aqui vai mais pro cinza, aqui vai mais pro vermelho. Vou colocar uma coisa um pouquinho menos... Eu quero que concorra. Ótimo! O anterior, como é que era? Nada mais escuro. E o atual na mais claro. Opa, perdeu. Pronto. Aqui depois a gente vai trabalhando aos poucos em inserir inserção de logo e tudo mais. Uh, nas próximas, nos próximos vídeos eu vou mostrar como é que você coloca o logo em outras postagens. Ou outros materiais que seja, Tá ok? Feito isso, você vem aqui no botão desse menu horizontal da parte de cima e pede para baixar. Tem A sugestão que pode ser um vídeo, pode virar um GIF, PNG. Sempre lê o que está embaixo logo após o formato desse arquivo, tá? Eu não vou mexer nesse, vai ser mp4 mesmo. Eu vou pedir para baixar. Vou clicar aqui para baixar, vamos ver se baixou mesmo, se está tudo certinho. E você aí pensando que era uma coisa do outro mundo, né? Quer passar esse conhecimento para alguém que precise? De novo, marque aquele amigo ou colaborador neste post ou compartilhe. Se você quiser receber todos os vídeos nossos, se inscreve e aproveite ao máximo os nossos conteúdos. Então, nos vemos nos próximos vídeos com mais dicas sobre o Canva. Tchau!